Red Bull acerta e muito em 2022, mas a é Max Verstappen quem brilha e tem papel crucial na luta pelo seu bicampeonato. É a análise desse vídeo. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cerveira e antes da gente partir para o tema principal, eu queria deixar o pedido de sempre, deixa seu like, também comenta aqui ao final do vídeo. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal 2 do Grande Prêmio, a gente tem conteúdos bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Mas eu acho que a gente precisa falar da Red Bull mais especificamente sobre Max Verstappen. Verstappen que conquistou na Holanda sua décima vitória na temporada de 15 corridas até aqui. Eu acho que a gente pode falar com tranquilidade que ele caminha muito facilmente para o seu bicampeonato e a grande questão é quantos recordes ou quais recordes ele vai bater até o final da temporada. E é justamente o meu ponto aqui nesse vídeo. É muito verdade que a Red Bull tem um carro muito bom, tem um carro muito versátil. Eu acho que essa qualidade sobre a versatilidade do carro é algo que a Red Bull tem desde 2021, quando construiu um carro muito bem preparado para batalhar com a Mercedes e trouxe essa qualidade também para 2022. É claro que a Red Bull começou a temporada com muitas dúvidas, principalmente em relação à confiabilidade. É um carro que talvez se não tivesse quebrado tanto por diversos motivos, o Verstappen poderia ter até melhores resultados do que já tem hoje. Mas é um carro muito bom, senão o próprio Verstappen também não teria resultados tão extraordinários como tem hoje. A grande questão para mim é que o carro da Ferrari, que teoricamente, muito teoricamente, seria a equipe ali a disputar com a Red Bull pelo título de 2022, também tem um carro muito bom e sinceramente acho que não é um carro tão distante assim em termos de qualidade. É claro que eu vejo sim a Red Bull tem um carro melhor nesse momento, até pelo conjunto que a Red Bull tem, mas eu acho que a Ferrari nasceu também com um bom carro, eu acho que ela surpreendeu todo mundo com o pacote que ela tinha lá no início da temporada. Talvez tenha, não tenha sido um carro que evoluiu tanto lá do início até agora, como poderia ter evoluído até pelo planejamento da Ferrari, mas é um carro bom, é um carro rápido, um carro que se ajusta a diferentes circuitos, principalmente circuitos que exigem mais downforce. Então é sim um carro bom. Se a gente pensar também em confiabilidade das duas equipes, por problemas especificamente do carro, cada uma ali tem dois abandonos. Né? O Verstappen tem dois abandonos e o Leclerc tem dois abandonos, teoricamente ali os postulantes ao título de 2022. É, então é um carro bom, é um carro rápido, e eu acho que o atual contexto da temporada, os muitos erros de estratégia, de pit stop, de escolha de pneus, é... A própria, o próprio gerenciamento da Ferrari em relação à temporada de 2022 é o que faz a Ferrari estar tão distante e de um lado tão preocupante assim em 2022. Mas por ter um carro bom, é por isso que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui a excelência de Max Verstappen. Em 2021, ele foi um piloto que ele conseguia se reinventar em vários momentos da temporada e eu acho que ele faz isso em 2022. E nem por ter uma equipe ali disputando ou realmente ameaçando ele durante as corridas, mas também por próprios erros dele ou coisas que ele gosta ou quer melhorar durante as corridas, durante a classificação. Todo mundo fala que ah, tem um carro bom, então vai ganhar o um campeonato. Pra mim, não funciona assim. Pra mim, não adianta você dar um carro que pode vencer o campeonato se você não tem um piloto que pode vencer o campeonato. Acho que isso foi muito claro em 2021. Acho que isso também é muito claro em 2022. A ver aí como o Leclerc também por muitas coisas em relação à Ferrari, não tem esse mesma, essa mesma posição que o Verstappen tem, que ele construiu ao longo dos anos. Então, eu acho que Max Verstappen segue tirando fino, segue conseguindo se reinventar, e ele tem uma qualidade muito grande, que é a tranquilidade dele para tudo que ele faz. Se ele erra uma vez, ele não erra duas vezes. Então, por exemplo, no GP da Holanda, que ele estava correndo em casa, não foi tão dominante quanto era em Spa. E muitas vezes ali a Red Bull não era melhor de curva, não era melhor de reta, mas mesmo assim ele conquistou a pole e também venceu a corrida. É lógico que teve uma pitada de sorte por conta do safety car, mas é, não dá para tirar o fato e nem o mérito das estratégias da Red Bull, que também fazem é, o Verstappen ter resultados tão bons em 2022. E o próprio Max Verstappen, que para mim é o maior responsável é, por esse caminho tão claro para seu bicampeonato em 2022. Então a ver aí quais recordes ou quantos recordes o Verstappen vai conquistar até o final da temporada e eu quero muito reassistir esse vídeo aqui no final do ano para ver o que eu pensava que ia acontecer e o que realmente aconteceu. Mas me diz você, qual sua avaliação de Verstappen em 2022? E da Red Bull e o RB18? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no Canal 2, como eu disse, e claro, deixar seu like. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, te beijo numa próxima, até mais!